Eu já contei pra vocês que eu fiquei Ii. chapado quando era criança. Quê? <risos> chapado, chapado? Não, eu fiquei que drogado quando eu era criança. Eu <risos> é tipo assim, minha avó tinha um monte de remédio. E daí... Eita! É, daí eu, eu comi esse remédio um dia e meus hum. pais disseram que eu fiquei doidão o dia inteiro. <risos> Meu Deus do <caraca. risos> céu! Uma vez eu ah. comi uma cartela de remédio de coração. Essa... E Leidão aí me levaram de... para o hospital e tiveram que fazer lavagem de estomacal. Hein? Nossa! Nossa, mano! Caraca, eles são fodas, hein? Eles são muito hardcore mesmo, hein? É, eu lembro que uma vez meu irmão, ele ficou bêbado, acho que com 4 anos de idade. Eita, porra. <risos> É, então, tava na casa da minha avó, minhas tias estavam bebendo vinho e deixaram em cima da mesa e foram para o quintal. Meu irmão... Tava simplesmente caminhando, viu aquele monte de suco de uva, virou os quatro copos tudo de uma vez. Caraca. E ficou os onze, daqui a pouco só viu o Lucas dormindo o dia todo. Aí todo mundo, meu Deus, o menino tá desse jeito. Aí o que, que é isso ali? Esse AF tá que foi acabado de criar. É, e aí, todo mundo, ai meu Deus, o que tá acontecendo, menino? Aí daqui a pouco acorda o menino, o menino com os olhos caídos, O olhos meio vermelho Tonto aí, o ah, que, que aconteceu, meu Deus? O que que esse tem? Cadê os copos? Cadê os copos? Quem que é que foi beber aqui? Aí, ó. Ela imitar, o <risos> cara Watson. Olha Aparece, lá. O me... Aparece o irmão. Foi eu não, Eu não bebi! Eu não bebi, mas tiver uma nova dose. <risos> Se eu pudesse, eu matava meu. <risos> <risos> <risos> é é, é. <coughs>